Muito bem, aqui um compasso espera do meu lado, ainda não te vejo aqui no Instagram, agora sim. E agora convidar Nutri Marilains. Convite enviado a aguardar, a aguardar, a aguardar. Olá, agora estou sim, aqui. olá, agora sim, cá está. A Maria Leins. Ora, bem-vinda, obrigado obrigada. por estás cá. Muito e bem-vindos também, bem-vindos a quem nos vai acompanhar, quer aqui no Instagram. Olá, Elder, o Elder acabou é de entrar aqui no Instagram. E olá, olá. A quem nos acompanha também uh, no Facebook. Bem-vindos, bem-vindas a este 14, já é o, o episódio 14 da Greenlight Other Choice este conjunto de conversas ao vivo e podcast daqui a uns tempos, que vai, uh, vai abordar vários temas da nossa experiência humana e em que vamos estar a uh, descobrir o, como podemos viver a vida, que saborear a vida com mais simplicidade. E hoje vamos falar sobre nutrir pelo cheiro, o que me pareceu assim, um tema ao mesmo tempo uh, misterioso, mas que para mim tem tudo a ver e estou ansioso, delicioso, a aguardar o que a Maria vai trazer para nós. E tanta então, malta a juntar-se. Olá, malta do Instagram. Olá, Pris, Rita Leite e mais uns quantos que eu já não consegui ver porque já foi para cima. Olha, deem me só, por favor, um feedback de o som está a chegar bem. Deem um ok, deem, digam algo sobre Olá, se Mária. o som está a chegar bem ao vosso lado. E neste 14 quarto episódio, a falar sobre nutrir pelo cheiro, falando de nutrição, falando de aromoterapia e vamos descobrir o que é que a conversa nos mostra mais. Estamos... Obrigado Celestino, boa conversa, obrigado. Vamos falar um pouco com a Maria, que a Maria tem trabalhado como Nutri-Coach, já vamos saber um pouco mais sobre isso, e como aromoterapeuta. A, nutri... a Maria foi... Não sei se costumas que te tratem por Nutri-Maria, Nutri-Coach, como é que as pessoas que não a tratar? a <risos> Bem, depende muito do sítio onde estou, mas por acaso, podes me tratar por Maria. Está <risos> ótimo. Tá ótimo, perfeito. E a, a Maria é, um, é membro naturalmente da Ordem dos Nutricionistas e é licenciada em Ciências da Nutrição. Vou querer saber mais sobre isso também. Tem uma experiência clínica de 10 anos, com experiência comprovada, com vários casos de sucesso. E continua a aprender, a aprofundar, a atualizar os seus conhecimentos, as suas competências, fazendo mais formações, mais cursos. E eu, pelo que eu pude, pelo que eu o que sei de ti, Maria, tu gostas de ir atrás de estudos científicos e evidências que mostram ligação entre os assuntos, entre as coisas. Ora, hoje falamos sobre nutrir pelo cheiro. É possível? Se sim, como? O que é, que é isto exatamente de os aromas que nos são preferidos, qual o impacto que o aroma pode ter em nós e como é que os óleos essenciais podem promover equilíbrio, bem-estar e melhorias na saúde. Antes de lá chegarmos, Maria, obrigado outra vez, e diz-me primeiro, porquê? Como é, como é que começaste? Qual é o teu porquê para te entrares pela nutrição e pela arom aromaterapia? Vai. Então, pela nutrição, já lá vão uns bons anos e, uhum. na verdade, o um, meu, pai, meu pai é médico e, e eu costumo dizer que é um médico muito, muito fora da caixa e okay. uh, muito que eu recordo na altura me diz, perguntarem se o meu pai fazia mesinhas, porque, pronto, o meu pai uh, é capaz de receitar sumo de cenoura e não é típico em qualquer médico de chamada das medicinas convencionais, não é? Uh, uhum. Ter esse tipo de, de, de raciocínio e de terapêutica. E, entretanto, eu cresci com este tipo, claro que não é, é só através da alimentação, porque não, nem eu me percebia que era isto, porque não é. Uh, uhum. Algo que o meu pai sempre fez questão de definir é que as coisas têm, todas elas e todas as terapêuticas têm que ser utilizadas desde que no contexto certo. Eis que uh, eu percebi que a área da saúde, uh, e sempre estive muito ligado ao desporto, mas a área da saúde era uma área que eu, que eu ambicionava e que realmente o poder entregar ao outro, ao próximo, uh, um bem, um bem essencial que é o nosso, a nossa vida e a nossa qualidade de vida uh, faz toda a diferença, não é? Então esse uhum. bem, como é que eu vou entregar esse bem, não é? Então, eis um, que descobri o primeiro curso em Ciências da Nutrição cá, cá, não no Norte, que no Norte já está há muitos anos na Faculdade do Porto, mas uhum. uh, aqui, uh, na altura só via a Egas Menis, que foi onde eu andei, e, e pronto, olá Fabiana, desculpa tudo dizer, entretanto, aqui olá a todos. Sim. E como eu estava a dizer, uh, pronto, entretanto... Um, Enverdei e pude perceber que através da alimentação podia uh, uh, fazer as tais terapêuticas e podia melhorar a qualidade de vida do próximo e na altura eu sempre estive ligada muito ao desporto e, e, e, e também percebi que faria toda a diferença para, para a, a atuação no desporto, claro. E, e, e foi, foi essa uma das, das minhas grandes razões para, para, para me inscrever na altura em Ciências da Nutrição. E, e, e isso, desde que entrei, até posso confessar aqui uma coisa, eu na altura entrei na Academia Militar okay. e, e, e disse que não para tentar no ano a seguir, porque tinha entrado na verdade, mas estava em exército, enfim, toda uma história hmm. que agora não, não, não interessa, okay. mas uh, que pensei, vou-me acreditar e agora vou entrar para a faculdade. Quando entrei para a faculdade pensei, não, não é, é isto que eu quero fazer, não vou fazer outra coisa, Uhum, mas no entanto, se na altura pensei se a Academia Militar tivesse este curso lá, eu estaria lá. Mas, mas não, não, não, não de todo, não trocaria, não trocaria as ciências de nutrição por nada. Na altura, uhum. quando eu saí do curso, uh, a nutrição não, não tinha esse boom que deu à coisa de eu acho de cinco anos atrás, não é? Porque uhum. deu realmente um boom. Uh, em termos de aconselhamentos, etc. E isso é. fez com que eu tivesse que, que procurar, não é? Fazer a minha procura e fazer a minha, a minha, a minha pesquisa na minha área de atuação. Hum. E um, acabei por, por querer complementar, como sempre, e como referi ao início, eu tento sempre estudar, acho que, na minha área ou qualquer área da saúde, e não só, se calhar, eu estou a dizer da saúde porque não estou noutras, mas... Uhum, mas a partir do momento que eu trabalho com o ser humano, é preciso estar estudos, uh, uhum. sempre atrás de estudos. E, e, e nós próprios nos podemos vir a contradizer. E na altura, em 2012, parece, eu tirei o curso de fitoterapia, que é terapia com plantas. E dentro da fitoterapia, exato, estamos lá a chegar, está a aromaterapia que uhum. a aromaterapia são os aromas, normalmente, dos óleos utilizados. Aromaterapia, uh, eu não sei se posso já abordar por aí. Força. Entrar, ok, então, aromaterapia é terapia com aromas, com uhum. quaisquer aromas, mas é utilizado, maioritariamente, uh, são utilizados os óleos essenciais. Uhum. Isto porque... Uh, eu estou, e já vou explicar um bocadinho o processo do cheiro, etc., mas uhum. porque eu não faço uma terapia com gasolina. No entanto, nós não deixamos de inalar. Pois certo? é, que enfim, automaticamente surge uma pergunta parva. Não, é? Não, não é nada Qual, para Qualquer aroma, porque eu percebo o um impacto no nosso organismo, no nosso sistema, através do olfato e de qualquer aroma. Mas a pergunta parva foi, estão até o cheiro a churrasco? Até, até o cheiro da gasolina Sim. ou o cheiro de outra coisa qualquer. Então eu Fala dizer... mais como é que isso funciona. Pronto, o que eu quero dizer com isto é que a aromaterapia é uma terapia com aromas. E, uhum. e, e os óleos essenciais é um princípio ativo da planta, é um constituído da planta. Ou seja, certo. não é uma seiva da planta. Okay? Há uma coisa uhum. diferente é, é, é, é eu partir uma planta e sair de lá um... um, um um aspecto leitoso, um... e outra coisa é uh, uh, o princípio, um dos princípios, porque há vários constituintes, são uhum. os óleos essenciais. Uhum. E para os óleos essenciais eu preciso perceber qual é o estado da planta, se foi feito numa, numa, numa colheita sustentável, se é uhum. biológica, se não leva produtos, porque estou a ter um, produto, um princípio ativo de uma planta, não me interessa ter uma planta que seja plantada de uma forma menos boa, digamos. E um, o que eu quis aqui dizer é da mesma forma que, que o raciocínio é feito para a terapia é feito para todos os cheiros. Estes cheiros, a forma como funcionam, nós temos... Há uma coisa muito interessante. Um, e isto, acho que o nosso corpo é sempre fascinante. Porque um, o nosso corpo arranja maneira de se equilibrar e de, e de, de se adaptar a tudo. E às uhum. vezes de formas mais incríveis... E uma é. delas, eu não sei se... Olá, Suzana. Eu vou vendo aqui, vou tentando... Alguma questão que tenham, já sabem, coloquem aí, interajam e, e que este tema pode ser bastante interessante. Portanto, desculpa, eu estava aqui... A... estás a... à vontade. Um, pronto, eu como eu estava a dizer, a questão do, dos óleos essenciais e de, e, de, e, de, e de escolher algo bom faz a diferença entre ter o mesmo, tal mesmo raciocínio para uma gasolina uhum. porque é tal parte fascinante que eu estava a falar, é que nós temos o bulbo olfativo uhum. uh, e no bulbo olfativo os nossos cílios, ou seja, os pelos do nariz uhum. são as extensões dos nossos neurónios portanto, por isso é que o cheiro uhum. a minha mãe sempre me disse mãe, o que é que vais fazer para sentar me ai, está -me a ser pensar... não, não, não, para gosto basta o cheiro ou seja, eu para experimentar, se cheirasse bem, era porque estava ótimo, se cheirasse mal, era porque estava péssimo. Sim. Uh, então, o sentido do cheiro é dos sentidos com memória, porque nós temos, criamos memórias afetivas, uhum. uh, numa, parte, numa parte do cérebro, que é justamente a parte que está ligada ao bobo afetivo E por isso, nós temos uh, uma memória uh, dos, dos sentidos que temos, nos 5 uhum. uh, o cheiro é daqueles que consegue dar mais tempo quem daqui... Ou alguém aí no público, por favor, que diga quem é que não se lembra, sei lá, do cheiro da avó. Quem é que tem uma memória de infância? Alguém aqui no público, por Isso. favor, tenha uma memória de infância de cheiro. isto Ou traumas. Quantas vezes, ah, eu não posso que aquele cheiro, quando tinha 7 anos, ou quando tinha não sei o que aconteceu isto... Ou oh, a minha avó... Sim, sim, sim. Enquanto damos, Pode ver aqui alguns segundos de atraso, enquanto alguém está a escrever aqui uma memória de infância, faça-no agora, por favor. E lembro-me que por muitas vezes as pessoas falam de, sei lá, um acidente de trânsito que cheiram o, a borracha queimada da travagem. Ou alguém que uh, caiu num dia de inverno e lembra-se é daquele cheiro da, da terra molhada, empapada. Uh, outra pessoa, uh, quando chega a primavera, remete para aquele amor de verão, para aquela paixão de verão que teve, porque se lembra do, do cheiro das flores que estava na, no ar na altura. Olha, temos agora aqui a responder que sim, não posso com o cheiro das favas cozidas. Já tinha a minha podemos. mãe que favas com chouriço. Sim, eu... eu adoro favas, mas hoje em dia tiro o chouriço. <risos> temos aqui chuva molhada na relva, parece-me maravilhoso esse aroma. Outra vez cheiro de relva molhada após a chuva. Já tens aqui vários exemplos. Pronto, então é, é isso mesmo. Exatamente. mas um, temos aqui é, um padrão. Agora, já é o exatamente. terceiro o cheiro depois, da terra amulhada. E depois muda muito. Exatamente. Então, estes cheiros são exatamente por isso. Porque nós temos estes neurónios. Hum. E como são os únicos neurónios que estão à superfície, eles renovam-se dois em dois hum. meses, mês a mês. E isto é fantástico. Porque o paladar, hum. e eis é como é que a aromoterapia e a alimentação se conjugam, um dos pontos, o paladar não tem tanto tempo. Ora, aqui a Fabiana estava a dizer que era de uma forma positiva. Ela lembra-se esta casa de infância de uma forma positiva. E é isso mesmo, como estes cheiros estão ligados ao, nosso, ao, ao, ao sítio do cérebro onde nós fazemos as emoções, ou nós hum. produzimos as emoções, vamos aliar uma emoção a um cheiro. Portanto, isto tudo para dizer que, é claro, quando eu uso a aromoterapia, eu não vou recomendar a ninguém que faça que chacinal gasolina, porque isso não é terapêutico nem aqui na China, não é? Mas, mas o que é facto é que os nossos neurónios estão a absorver as, as moléculas voláteis. São uhum. alguns quimio-receptores, que são os receptores uhum. destes químicos que um, estão cá nos tais cílios e por isso as moléculas voláteis uh, se ligam a estes receptores e aí, ao certo. Uhum. Portanto, um, nós com isto o que conseguimos perceber é que o paladar nós reeducamos estima-se que entre 5, 7 semanas o paladar reeduca-se, as papilas prestativas. Isto é, se tivermos contacto com o mesmo uhum. alimento durante 7 semanas, uhum. uh, todos os dias, uhum. bem, como sempre disse a minha mãe, não gostas, comes menos para passares a gostar. E então é um bocadinho por aí, portanto, como há o contacto, a pessoa começa okay. a desenvolver uh, e a reeducar o paladar. Isto é assim como quem daqui nunca, nunca deixou de beber o uh, um café com, com açúcar e quando voltou a pôr, ah, estava entregado. Ou ao contrário, não é? Beber café com açúcar e quando tira, fica entregado. Tem a ver com todas estas questões. Hum. E com o paladar, agora imaginemos, nós temos memórias de infância que vão dar 20, 30, 40 anos com cheiros e com o paladar em sete semanas, vá, vamos por um mês, dois meses, a coisa limpa, já estou a ser... Mais uma semana, menos uma semana, cada pessoa dá se a sua forma. Agora imaginemos, que tal não é, quando a terapia é bem feita, como é que é? A, a, a lógica aqui funciona, não é? Até porque os aromas atuam em segundos. Nós às vezes podemos nem Exato. sentir o um efeito, mas atuam em segundos. Porque Exato. lá está, é, é a ligação quase direta. Quase direta. Isso é fantástico e estou mostrando várias ideias na, na cabeça, a, a ver se vou uma a uma. A primeira é exatamente que, sim, este nosso sistema humano é fantástico, incrível, que eu o consigo fazer. Uh, e a propósito, acabou de entrar aqui um grande amigo meu e colega de profissão, o Paulo Espírito Santo. Uh, ele é um apaixonado, aficionado por culinária e por cozinhar. Um... Bem-vindo, então e como sabe também um pouco sobre como é que o cérebro funciona e por, já agora por, por, partilhando uma das últimas coisas que eu ando a, a estudar um pouco e a começar a ler mais é sobre a abordagem em teoria polivagal e o, que é, o, o impacto que o nervo vagal tem a regular e a equilibrar o nosso organismo seja com trazer mais energia, mais adrenalina e uma série de outras características e propriedades Sim. seja mais calma, relaxe e... Uh, trazer o sistema para um outro, para um registro mais baixo de energia. Uh, Aliás... Isso faz-me lembrar, os aromas, da forma como estás a falar deles, e ao serem esses um, receptores do, de, das partículasinhas voláteis que falaste, e ao terem essa ligação direta ao cérebro, através da no, portanto, do nosso cheirar, esses aromas conseguem ter um impacto para trazer mais energia à pessoa ou, por um lá, para deixar mais relaxada, por exemplo. Só haver mais, mais uh, outras formas. Uh, e isso faz-me lembrar uh, com a questão da culinária, dos cheiros, ao, e com esse padrão de seis, sete semanas, mais ou menos um, para a pessoa voltar a reeducar o paladar e voltar a gostar ou, ou mudar o, a perspectiva, o sentimento em relação a alguma comida, por exemplo é perfeitamente possível, então, e os pais de hoje em dia podem relaxar um bocadinho se os filhos não darem a comer todos os legumes e mais alguns, desde que vão comendo, desde que vai entrando na, na sua, na Mas sua, na sua alimentação. Mas lá está, tal como para gosto basta o cheiro, o problema Sim. é que quando nós estamos constipados a comida não nos sabe a nada, certo. não é? Porque não estamos a ter o cheiro que a comida hum. nos transmite. Uhum. Portanto, quando temos esse cheiro, e não gostamos, e em miúdos depois não comemos, uhum. vamos comer quando temos 30, 20 anos. Não, porque a memória não é boa. Até que a pessoa se obriga, ok, eu tenho que comer vegetais, uhum. vou cozinhar de outra forma. Uma das coisas que eu, que eu sugiro sempre é pôr especiarias e saltear, e só uhum. o cheiro, só uhum. o cheiro faz com que a pessoa, sei lá, uhum. se puser um caril e a pessoa se lembrar de um caril que adora, se calhar a probabilidade de querer certo. experimentar é maior. não é? Então... Ah, Sim, ah, chegam essa... lá por outro lado, não é pelo Sim. cheiro, chegam lá por outro lado. O paladar e o cheiro estão muito estão intimamente ligados, apesar de hum. se desconectarem muito facilmente. E, e, e, e, e, e, e exemplo disso é, é exatamente quando estamos constipados, ó oh, que doente uhum. a comida não sabe nada. Não, ela sabia sabe, nós é que não cheiramos. Certo. Então, Certo, certo, Eu passei uma grande parte da minha infância e início de adolescência entre constipado e depois também com uma pneumonia. Não foi nada interessante, não, não, não, foi, não foi nada engraçado. Olha, fala mais sobre o, qual é que é os possíveis impactos e exemplos que tens do impacto dos aromas. O que é que as pessoas normalmente buscam ou o que é que tu recomendas para as pessoas usarem os aromas a favor do quê? Olha, hum, eu costumo dizer que na alimentação, eu defendo uhum. sempre o um estilo de vida, uma alimentação uhum. adequada, um, um descanso adequado, uhum. a tua parte também, uma, não faça aconselhamento, mas atenção, eu aconselho sempre a fazer uma boa gestão de stress, uma gestão de stress diária, eu uhum. costumo dizer, o yoga é fantástico, mas o problema do yoga é que as pessoas fazem duas a três vezes por semana. Se fizessem diariamente, eu já era diferente. Diariamente, pois. Ok. E por isso eu recomendo, por exemplo, sempre meditação. E recomendo horas para dormir hum. e horas para acordar. E recomendo uh, exercício físico, atividade física. Uh, recomendo no sentido em que falo nestes, nestes, nestes, nestes pilares, não é? Sim. Portanto, a aromaterapia surge quando uhum. há um déficit tal como a fitoterapia se eu recomendar um chá ou uma infusão ou se eu recomendar uhum. um suplemento porque uhum. existem os ódios essenciais e nós temos ideia, eu tenho aqui um este, este por exemplo é para ingerir e este é o, é o de tangerina este é, para, é de ingestão Ótimo. Está a se parte okay. uma pergunta, por isso força. Há essa é. diferença, não é? Ingerir, cheirar e o que mais? Ah, claro, sim, sim, sim. sim, sim. O tipo de absorção é diferente. Portanto, uhum. a forma como, como, como interage com o corpo é de forma diferente. Ora, aqui está o, o Cláudio a falar de yoga. Temos yoga. aqui um professor de yoga espetacular. Ora, um, e então, como eu estava, como eu estava a dizer... Esse exatamente é para ingerir? Este especificamente é porque, aliás, os óleos, quando são bons de qualidade, uhum. eles podem ser ingeridos, uh, isto é uma questão de, de legislação, ok? Como os óleos que okay. em Portugal não são, não são uh, reconhecidos como um suplemento alimentar, para ah, serem okay. têm que ter um processo diferente, etc. Mas, na verdade, o óleo essencial é o mesmo, o princípio ativo é o mesmo, a quantidade está lá o mesmo, na verdade é tudo igual. Mas, pronto, uh, não se pode dizer estas coisas. E então, <risos> e então um, isto para dizer que eu recomendo então os óleos conforme a área uh, da atuação do uhum. óleo e do déficit da pessoa. Isto uhum. porque uh, eu costumo dizer que não vale a pena comer uma folha de alface se a pessoa não dorme ou se não faz uma boa gestão de, de stress algo que eu recomendo lá, está, como eu estava a falar, é uma meditação diária. Uhum. Não só porque tal como o yoga e como a atividade física, uma das vantagens é a oxigenação dos tecidos. E isso uhum. permite, a, pro, en, aliás, até combater doenças cardiovasculares. Portanto, estudos, EN estudos sobre, esse, sobre essa parte e fora a questão exatamente de, de, de, de, da parte hormonal e de neurotransmissores que transmitimos, mais calmos ou não. Uhum. Portanto, um, um pilar que as pessoas descuidam muitas vezes é o descanso. E isso vai gerir ansiedade, vai, vai, vai criar a ansiedade, que depois um, há uma bola de neve. Hum. Então, algo que é muito comum eu uh, recomendar são óleos essenciais que ajudam a tranquilizar a pessoa. Alguns mais calmantes, relaxantes, outros uh, mais com tendência... Eu não vou utilizar aqui, estou a tentar evitar utilizar palavras de fármacos, porque eu não vou dizer que é que é um hipnótico, que não é, porque também não é, uhum. uh, mas nos ajuda porque o óleo essencial, eu, por exemplo, recomendo o óleo essencial em alguns casos, valeriana. Valeriana, Sim. nós temos o típico vale não é? O príncipe, o quê? Porque uhum. o princípio é que está lá. E depois, claro que depende da forma como há, por inalação, por difusão, por, até no banho. Enfim, está a... Uh... Ok, então antes, antes de falarmos um bocadinho mais sobre isso, ajuda-me a perceber isto. Um, sim, claro, há óleos essenciais, por exemplo, para a pessoa ficar mais relaxada. Uh, há algum óleo essencial para a pessoa, por exemplo, ficar mais uh, desperta, mais acordada, mais presente? Uh, mais. Obviamente, isto só é uh, recomendado e só é uh, prescrito, se posso usar essa palavra... Uh, avaliando e falando individualmente com a pessoa e percebendo o contexto dela, exatamente como falaste, o descanso, o exercício que faz ou não, etc, etc. Uh, mas só quero no fundo perceber quais as possibilidades. Uh, é apenas uma questão de, uh, de ajudar o corpo, sei lá, a regenerar-se a lidar com uma situação de saúde? É só uma questão de relaxamento? Uh, quais são as possibilidades, o impacto que os aromas podem ter? É uma questão de tudo. O aroma, okay. o aroma uh, eu utilizo como um suplemento alimentar. Ok. Uh, só que pode ser usado como uma forma complementar. É. Isto está bom ou não. Uhum. Uh, porque lá está. Porque a lógica é exatamente a mesma. Só que é uma forma okay. diferente. Existem óleos essenciais em cápsulas. Nós okay. é que estamos habituados okay. a achar que vem lá no óleozinho. Mas o óleo essencial, como eu disse, é o princípio ativo. Portanto, há óleos hmm. essenciais em cápsulas. Hmm. Portanto. Um, o impacto é a todo nível. Eu também uhum. recomendo, tenho óleos essenciais que recomendo para uma maior concentração. O óleo de hortelã-pimenta uhum. é fantástico em termos de focos, portanto, uhum. é uma coisa que porque desperta, porque ativamente, porque nos obriga a estar mais. E entre estes há vários. Portanto, há óleos para, há óleos para, para tudo, para asias, para. Uhum. porque lá está, originalmente isto é um bocadinho irmos à história, não é? eu tirei o curso de fitoterapia exatamente na altura porque também uh, trabalhei um bocado em farmácias e com suplementos etc, uhum. e o um suplemento alimentar é quase, é sempre a base de uma planta, e, e há não sei quantos anos atrás o que os, os médicos da altura faziam, os alquimistas era ir buscar as plantinhas e eles iam colher as plantinhas ali ao mato voltavam, ou os empregados mas tinham que ir eles próprios, que eles é que conheciam quais é que eram boas ou não Uhum. até que alguém conseguiu reproduzir alguma coisa em termos art art artificiais, digamos como nós Sim. dizemos, a partir de laboratório Exato. ou seja, que é o que se passou a distinguir origem natural e um, artificial sintética, seja lá como for Sim. portanto uh, na verdade havendo uma lógica comum, é o princípio ativo e o bem e as propriedades de cada planta uhum. É adequada é. à pessoa e ao momento em que está então fala-me um pouco dos tipos de absorção o que é que pode ser um exemplo porque eu creio que li numa mini-pesquisa que fiz uh, e uh, também aqui quero fazer uma pergunta sobre o, o que algumas pessoas podem ter em mente sobre o que é que é estudo, o que é que não é o que é que é considerado e o que é que não é mas li uma, um, algo sobre os tipos de absorção em que, por exemplo lembro-me ler alguma coisa como pôr duas ou três gotas creio que era de óleo de essencial de lavanda, acho eu na almofada, para ajudar a dormir. Uh, mas depois também a absorção na pele. E de, sim, estamos a falar do cheirar. E sim, estamos a falar também do ingerir. Uh, Fala-me qual é a diferença ah. entre os tipos de absorção, o, o porque é que são mais recomendados num caso do que outro. Pronto, então aqui a lógica, eu vou, vou fazer o mesmo discurso que fiz há, há pouco, a lógica é, é a mesma do, do, dos fármacos. Hum. Temos absorção via oral, não é? Uhum, temos... uhum. Quantas vezes as pessoas vão ser anestesiadas? Vão ser uma cirurgia e há o cheiro, não é? Põe lá a máscara. Ainda temos hoje, uma vez cheiro a amassando aquela anestesia. Pronto, ó, oh, mais um exemplo, exatamente. Depois temos as pomadas, temos, uhum. uh, sei lá, temos todo, temos, depositórios, temos uhum. uh, há, vários, há vários tipos de absorção. Uhum. E aqui a lógica é a mesma. A aromaterapia uh, uh, reflete. Quando há, normalmente em difusor, ou o próprio pôr na mão e inalar, a pessoa está a inalar okay. o aroma. Mas eu também posso recomendar pôr na sola dos pés, antes à noite, não é? Já na cama, pôr na sala Sim. dos pés. Porque tem a ver com o local de absorção, uhum. um, apesar de ser tópico, mas e depois tem a ver com o local de absorção e um, isso é como sublingual. Há oral, não é? Nós tomamos o comprimido, tem que passar por todo o trato digestivo. Sim. Enquanto o sublingual é das vias mais rápidas, a seguir uhum. à endovenosa, ou a intramuscular, uhum. ou, e por aí adiante. Só sim, que nós sim. aqui não fazemos uma injeção de... De, do óleo essencial do óleo essencial, sim só okay. para quem pode ficar com curiosidade agora ou mais tarde o símbolo igual eh, para quem está mais habituado a estes termos não é? é pôr ah, o comprimido ou por o óleo, no caso debaixo da de língua e debaixo da língua é, é muito mais rapidamente absorvido pelo organismo Uh, well, agora fizeste me fizeste lembrar que no último programa, tu como sabes, eu entrego, facilito o programa da Greenline Transformation Walk, uh, algo que em breve também vamos dois poder falar sobre isso e dar novidades, não é? Okay. <risos> uh, Lembro-me que no último grupo, uh, que até foi um grupo de contribuição de, para educadores e empreendedores sociais, houve uma pessoa que levou o ao licencial de Arnica, Precisamente. Em vez de levar a pomada, em vez de levar outros uh, um, substitutos químicos, artificiais, levou óleo essencial de arnica e realmente ela partilhou comigo uma noite em que foi importante eu ter uma recuperação das pernas uh, para pôr na, na, na planta dos pés. Exatamente. Uh, e isso sei que no outro dia acordei com a energia assim E com as pernas e os músculos bem diferentes. Uh, sim, sim. Agora lembrei-me, obrigado por partilhar, fez lembrar também essa memória. Até mesmo o seguinte, uh, outra vez, uh, qualquer pergunta que tenham, este é o momento para escreverem e nós arranjamos uma forma de, nos próximos mais ou menos 30 minutos, 25 minutos, responder à pergunta ou ao comentário que tenham, está bem? Então força aí, qualquer pergunta é bem-vinda, pode ser que quem uh, está no outro lado e vai ver este episódio mais tarde uh, possa beneficiar com a resposta à vossa pergunta. Um, a pergunta sobre uh, sim. Uh, Dependendo da legislação, dependendo do, da situação e do, uh, do, do organismo da pessoa, pode fazer mais sentido ingerir, ou, uh, ou uh, o contacto na pele, uh, ou outra situação. Uh, e lembro que há uns tempos escreveste um post, já não sei se foi só no Instagram ou no outro lado também, é que falava exatamente do difusor. Uh, e que há um certo, não sei se posso chamar de perigo, da pessoa usar uh, o óleo essencial num difusor mas de uma forma incorreta e que pode ter perigo para a saúde. Uh, estou a dizer bem? Mais ou menos. Mais ou menos, es exato. Esclarece. Não é que haja propriamente um perigo. O, okay. que, o que pode haver, quer dizer, vai depender sempre do, do óleo essencial. Por exemplo, há óleos essenciais que em contato com plásticas, as propriedades também não são boas, tal como na alimentação o por, por, por uh -huh. contato dos dois, os químicos criam ali uma reação química. Uh -huh. Então, no, na, na, na, na questão do óleo essencial e dos difusores, uh -huh. essa comunicação que fiz teve a ver com, com o difusor de vela, que muitas, okay. pessoas, que muitas pessoas utilizam. Quando se utiliza óleos essenciais puros, em, uh -huh. onde está a ter o princípio ativo da planta, não é, boa, uhum. não é boa aposta uh, pôr lá o óleo essencial porque é a mesma coisa que estar a pôr um medicamento uh, que é suposto, isto é uma analogia mas um medicamento que é suposto ser gastroresistente, ou seja, resistente ao uhum. estômago para não ser corroído pelo, pelo, pelo ácido do estômago uhum. um, ele está feito para ser libertado nos intestinos e, que uhum. se, e, e outro que está feito para ser libertado no estômago ou para ser libertado no sítio qualquer okay. portanto okay. O que acontece é que nós, agora imaginemos que vamos partir um, um medicamento gastroresistente, ou seja, que foi feito uhum. para resistir ao estômago. A lógica já não é aí, já estamos a partir e a destruir algumas propriedades que nos, nos fariam benefícios. Então, Por aquecermos no difusor a vela, é isso? Fazendo a analogia, sim. Uhum. Como estamos okay. a aquecer o óleo essencial, estamos a aquecer o princípio ativo, eu costumo comprar isto com a cozinha, a cozinha é química e a partir do momento que o alimento passa do seu estado mais natural, uh, basta ser descascado, já não é a mesma coisa, basta ser cozido, já não é a mesma coisa, basta ser triturado, já não é a mesma coisa. Uhum. Não passa a ter uma interação diferente com, com o organismo. E o óleo essencial não deixa de ser diferente, é uma planta na mesma, é como se fosse um vegetal e eu agora fosse aquecer o vegetal. Perdem-se okay. propriedades, perdem-se vitaminas, perdem-se isso, perdem-se aquilo. Mas um óleo essencial é um princípio ativo, logo, não tem toda a composição do fruto ou dos vegetais. Por isso estar a queimar é, é de facto desperdiçar algo que é muito bom. Ok, ok, percebi. Então óleos de, de, de difundidos por vela a calor, não. Mas então é por difusores próprios, é isso? É por difusor normalmente difusor de tomada que é aqueles com, com água, difusor elétrico também há, pronto, depois há difusores que se chama difusores pessoais em que é uma esponjinha ele vai libertando uh, num claro, num pronto, há esse tipo de, de situações. Hum. Mas a questão aqui do difusor uh, é exatamente essa: é perceber como é que como é que depois é feita a inalação e tentar manter as propriedades do, do óleo. Uh, o melhor, mais intactas possíveis. Oh, ok, muito bem. Uh, então, lembra-me de uma pergunta que me surgiu quando fiz a tal mini pesquisa sobre a questão dos estudos e da validade e tudo mais. Uh, se bem me lembrei, é a página, já não sei se em inglês ou português, uh, na Wikipédia, fala da aromaterapia como a pseudociência. Ah, e... Para mim, também já era partilhando a minha perspectiva, eu acredito que a humanidade está num ponto, não sei se nos últimos 20 anos, mais ou menos, em que, apesar de já termos descoberto imensas coisas, e por exemplo, na área da neurociência, só agora nos últimos 15, 20 anos, mais ou menos, é que descobrimos algumas coisas que, pela prática, já eram observáveis há 40 anos. Mas os instrumentos e a ciência, só agora, conseguiu desenvolver instrumentos para poder fazer outra observação e recolher outra outras ditas provas científicas. E por isso eu acredito que se é só daqui a algum tempo é que vamos ter instrumentos para medir a ligação entre... E a, e a interação e o impacto entre diferentes substâncias e o impacto no organismo e outras coisas. E depois também alguma ciência tradicional olha para alguma ciência mais nova, isto é minha perspectiva pessoal, e, e chama-lhe de pesadociência, não é? Apesar de alguns estudos e apesar de, de alguma informação que já está bem, bem, bem à nossa frente. Sim, sim, isso também me leva ao ponto de, uma vez, aliás, é uma pessoa que nós conhecemos em comum, é o Ivo, falou-me que há alguns estudos, eu não sei se posso generalizar a todas as áreas, no caso estamos a falar só de nutrição e de, de uma área específica da medicina, alguns estudos só chegavam à faculdade, passados 10 ou 15 anos de já se ter o resultado do estudo. E depois, uh, quem está a gerir uh, diferentes disciplinas e áreas ainda vai decidir uh, sobre aquele estudo se partilha com os alunos ou não e com as alunas. Sim. Uh, dito tudo isto, uh, tendo te perguntado alguma coisa sobre esta questão de cientificidade da aromoterapia ou as pessoas querem é o benefício e a ajuda independentemente do que está associado e do que outras pessoas possam falar? Olha, nesse caso eu costumo dizer que eu sou um bocado mal feitio. E então, como sou um bocado mal feitio, as pessoas têm que perceber e há que perceber que o problema nunca está no aparelho que faz o raio-x. O problema está na pessoa que interpreta a chapa. Portanto, eu também já vi, eu costumo dizer, que a cocaína vende a popoila, não é? E depois... Ah, é natural. Né? Ora aí está. Portanto, uh, as coisas têm a sua uh, cientificidade, obviamente. Eu costumo dizer que nada daquilo que eu digo é a minha opinião. É o que eu que digo que está estudado, não sou eu que estou a inventar. Agora, uhum. se eu digo às pessoas para meditar, se eu digo às pessoas para fazer aromaterapia, é porque está, é porque está estudado, é porque há, há factos. E é mais do que um e há estudos que são meta-análises, isso implica que, para quem não está uh, uh, relacionado com isso, são estudos de estudos de estudos, e, e, e, portanto, as coisas estão lá e existem. Agora, é preciso haver, haver essa, essa capacidade de raciocínio e perceber uh, que, uh, posso falar na homeopatia, a homeopatia não é, não é reconhecida pela ordem dos médicos. No entanto, no entanto... Há pessoas com resultados na homeopatia, tal como há pessoas com resultados em... Então, hum, as neiras acontecem em muitas áreas da saúde, e não só, em muitas áreas. Portanto, a partir do momento que uh, há vários estudos, de há vários anos, e estudos credíveis, claro que não pode ser... Ah, agora, por falar em credíveis, vou dar aqui um exemplo. Houve estudos hum, muito okay. interessantes. Houve um autor, eu já não me recordo do nome, e às vezes os nomes são assim estranhos, e então, um, que estudava muito sobre o impacto dos hidratos de carbono na alimentação. Okay. Ele, durante anos, anos e, anos e anos e anos e anos, estudou a perceber que a alimentação, antes de ser falado, porque é o tal delay entre os estudos acontecerem e os resultados serem publicados. Uhum. eu posso estar a falar de um estudo de 2010 e ele já estar a ser estudado aqueles resultados já vêm de 2005 ou 2000 okay. é. portanto uh, normalmente quando há, quando há recentes, estudos recentes eles são recentes mas têm esta, há sempre esta margem e portanto estes estudos é, são precisos uh, ter, ter uh, a noção de como é que eles são introduzidos e quais as variáveis Uhum. E, e, e, essa, e essa parte foi digna uhum. depois um, terá a ver com a complementariedade entre os, estudos, entre os estudos e o contexto, isto como eu estava a explicar este senhor que estudou há anos e anos os hidratos de carbono e os impactos uhum. na alimentação a perceber que havia um impacto elevado em termos glicêmicos a perceber que a insulina resistência aumentava uhum. um, etc, etc até que o senhor entrou para uma empresa que, pronto, não, não era favorável a esse tipo de questões e o senhor deixou de pesquisar tanto. Portanto, passou de publicar a cada 10 anos ou a cada 5 anos para publicar a cada 20. A oh, é sorte é que já foi quase, eu diria, assim, talvez, talvez no fim de carreira. Sim, às mas vezes, lembrar um, um estudo muito engraçado uh, e eu, por opção, deixei de comer carne há uns anos atrás e estou bem com isso e é uma opção, obviamente, de cada um conhecendo o seu sistema, o seu organismo. Uh, outra pessoa uh, partilhou comigo que houve alguém, já não sei se há quanto tempo e também não sei o nome do senhor nem o nome do estudo, uh, mas uma pesquisa na internet, acredito que é fácil de encontrar. Uh, estavam a pôr em causa, não sei se era só quem escolhia comer vegetariano, uh, só, né? uh, ou se era concretamente só a questão da alface e dos legumes. Mas focaram um estudo, uma grande parte do estudo, entre o número de calorias numa alface e o número de calorias num, na mesma quantidade, de, nas mesmas gramas, num pedaço de carne. Ah, e quer dizer, sim, uh, em termos ecológicos, para ter as mesmas calorias que o pedaço de carne tem, para terem alface é preciso toneladas e toneladas e toneladas de alface e o impacto que isso tem no sistema, pá, pá, pá, pá, pá. e quer dizer, uh, comparações e tal como disseste antes, é? o profissional que lê a chapa do raio X não é não é, não é a fotografia, não é? não é a chapa do raio -x, não é o estudo, uh, é muitas vezes quem está a conduzir ou quem está a orientar uh, o estudo e como é que ele é construído, as variáveis e o contexto. Uh, mas bom, então com isso que eu estou a perceber deste lado, as pessoas procuram-te e perguntam-te mais, é pelo impacto e pelos benefícios? Sim, eu normalmente, atenção, eu faço a aromoterapia como complemento às consultas de nutrição, portanto eu recomendo Exato. dentro de um contexto uhum. uh, e por isso é vez de recomendar a vitamina D, não é em vez de, não quer dizer que não recomendo estou aqui a dar o exemplo, eu tanto recomendo a vitamina D como recomendo o alno essencial de limão, sei lá, ou tomilho. Okay. Pode, pronto, uh, dependendo Mas por, também tem a vitamina D, é isso? Não, não, não. Estou uh, a dar um okay. exemplo de que tanto, tanto, é um suplemento alimentar, característico uhum. conhecido, mais conhecido e que a pessoa se relaciona, ah, sim, uh, do que dizer, Olha, um faça um óleo digestial X. Uhum. Não associa... Uh, para um suplemento alimentar ou uma terapêutica, claro. não é? Portanto, claro. as pessoas que normalmente também seguem mais ou menos a recomendação que é, que é dada, porque também já há um laço de confiança. Sim, isso aí era onde eu ia chegar agora, para antes irmos encaminhando, encaminhando o final da nossa conversa e tá, tal, muita gente, muita gente entrar agora. Há pouco vi que também disseste um olá à Inês Lains, que imagino que é a família. É essa é a senhora, essa é a senhora, e é, senhora. E é, e é farmacêutica. Ok, Portanto, boa, boa. Um, Ela sabe destes assuntos. Ainda bem, ainda bem. Então, caminhando ao final da nossa conversa, uh, as pessoas procuram, obviamente surge essa confiança. Uh, e o que é que as pessoas hoje em dia, e quando eu digo que hoje em dia se calhar é, sei lá, o último ano, e até mesmo com a, com a pandemia e o impacto das restrições, o impacto do confinamento, com tudo o que tem a acontecer, as pessoas procuram com receio de o quê? Ou o que é que elas buscam encontrar? Isso é uma questão interessante. Lembra-te assim, sei lá, dos, <risos> últimos, dos <risos> últimos três Eu meses... Eu vou fazer a pergunta de outra forma, desculpa. Porquê é que as Força? pessoas têm de ter um receio para me encontrarem? Não, não, não. A minha pergunta à intenção é Sim. o que é que elas estão a experienciar na vida delas? O que é que está a acontecer na vida delas? Que elas estão a, Ou estão a recear que, que a sua saúde está mal, ou ficaram mais preocupadas ou atentas agora que estão em casa, e se calhar têm outro ritmo de vida. Estou a extrapolar. A questão do receio não é recear entre ti, de maneira nenhuma. Não, não, assim, ah, o não, receio não, não vi, é. Que o acha que, acha que é que está a acontecer, cara. no fundo? Sim. Sim, no fundo, Sim, no fundo é, é. O que é que está a acontecer na vida de, das pessoas hoje em dia? que as leva a procurar, no caso, uma NutriCoach uh, com os resultados que tu tens apresentado? Uhum, eu acho, e cada vez mais noto, que tem muito uhum. a ver com, com, com, com essa, talvez, confiança que se uhum. passa uh, em termos de conhecimento. Uhum. Uhum, e cada vez mais sinto isso, que as pessoas que me procuram confiam. Uh, porque lá está, eu também dou provas para isso e faço para isso, não é? E, e, e elas tendo resultados, automaticamente confiam naquilo que, que eu digo. Agora, ou naquilo que aconselho, agora... Temos um, aqui é é? a linhas a escrever mais tempo para introspeção? Para olhar aos objetivos? Será que é isto? Não sei, Maria, é... diz lá, qual é a tua experiência? A, a, a, quer dizer, a minha experiência, na verdade, eu acho que não está a ver, pode estar a ver com a, com a com, pode estar relacionado com a pandemia, uhum. mas não me parece que seja isso, porque uhum. as pessoas que me estão a procurar agora na pandemia, algumas é porque têm mais tempo, uhum. uh, tenho pessoas que me ah, agora é a melhor altura para fazer isto. Porque uh, precisam de mudar hábitos e as pessoas, quando vêm ter comigo, já sabem que uma das, das, das minhas características é zero dietas é assim o um estilo de vida, não é? Porque milagres não acontecem porque se acontecessem já não havia obesidade no mundo, já não havia problemas crónicos, enfim. Então tem de haver uma sinergia em várias áreas. E, e neste momento eu acho que as pessoas que me procuram. Uh, Umas têm mais tempo na altura de pandemia, outras acham que na pandemia não se faz nada de, de especial. Portanto, okay. uh, tenho reações completamente opostas. Uhum. Uh, por isso, nem sei se o que eu acho que se passa na vida das pessoas atualmente. É a, desinforma a informação é tanta que está a causar desinformação. E o que eu sinto é que eu tenho pacientes que me acontecem de enviar mensagem, reencaminham, de um Google ou de uma ou de um Instagram ou de uma. até podem ser colegas minhas, mas vem confirmar a minha opinião: o que é que eu acho sobre aquilo, aquilo, aquilo, aquilo. Uh, e vai e talvez porque eu pois digo, oh, baseado nisto, nisto, nisto, nisto, nisto, nisto, nisto, nisto, nisto, eu acho que é assim. Uhum. Agora, uh, e porque às vezes na nutrição, uh, e na nutrição, e qualquer área relacionada com a saúde, nós muitas vezes. Nos contradizemos uns aos outros, os próprios profissionais nos contradizem uns aos outros. Sim. Mas isso é eu cada é vez mais acredito que, se calhar, até, até na área das finanças, não é? Quer dizer, há um que, se calhar, o contabilista tem uma opinião, o outro tem outra opinião sobre o mesmo claro. assunto. Por isso, claro. as coisas têm, têm, que se, têm que haver um tato e uh -huh. tem que se perceber que, que ah, tem que haver uma evolução constante e tem que, tem que haver também primor. E na recolha de dados eu acho que isto é okay. fundamental porque eu tenho que estar atenta aos detalhes uhum. e não só uh, à parte generalista porque se eu estiver atenta só à parte generalista não vou atingir os objetivos se, eu, se a pessoa se deitar às duas da manhã os Oxe. picos de melatonina já eram e então uh, isso vai afetar o sistema o sistema dela por isso eu tenho que estar atenta a detalhes como esse eu tenho que estar atento a detalhes como o stress no momento para poder recomendar aquilo que é mais adequado ao momento. E uhum. isso faz diferença e faz com que as pessoas nesta altura sintam que podem ter alguma confiança no mundo em que a nutrição está cada vez mais banalizada e muitas vezes recomendada por pessoas que não são da área da nutrição. E Sim. então há essa necessidade Sim. de procurar uma fonte fidedigna, eu acho. Eu acho que seja por aí. Ok, bom, obrigado pela, tua, pela partilha da tua experiência. E antes de, então, de avançarmos para as últimas perguntas, hum, há assim algum mito que te incomoda particularmente? É, é, não é um mito, mas incomoda-me particularmente que as pessoas achem que a nutrição é, é para os gordos. Isso é, okay. incomoda-me. Acho, acho okay. demasiado fútil, Aliás, essa é uma, eu digo a todos os meus pacientes sejam eles obesos, de peso gordinhos, okay. rechoxudinhos, relicinhos seja lá uhum. o que for magos eu tenho, senhor, tenho, tenho, tenho uma senhora de 87 anos com problemas crónicos que estão resolvidos graças a Deus okay, e um, o problema, esse é um estigma que está feito um, pela indústria alimentar e indústria farmacêutica uhum. e são indústrias fortíssimas e a partir do momento que... Atenção que nós, quando estamos a vender uh, suplementos para emagrecer, quando estamos a vender aqueles resultados, nós uhum. estamos a vender sonhos. E é muito Sim. fácil vender sonhos. Quem é que não quer ficar com aquele corpo invejável, principalmente as senhoras? Quem é que não quer ficar com aquele corpo invejável e andar na, na praia e a mãe e está toda fit e aquelas coisas? Quem? Não, é, é o estereótipo. Então o que se vende é isso. É o, o suplemento X, o Y, o Z, a, a dieta. Mas também do... aumenta a pressão, julgamento, o a autocrítica, resto, exatamente, exatamente. por aí fora. É, é, uma, é uma bola de neve e, e, e por isso isso incomoda-me fortemente, mas tenho combatido muito e, e acho que as pessoas já estão mais alertas, pelo menos eu acredito muito que nós vamos atraindo aquilo que. Aquilo que pensamos e aquilo que queremos e o que é facto é que eu tenho atraído as pessoas certas cada vez mais e por isso quando refiro sempre as minhas primeiras consultas são quase sempre a indicar que uh, vai doer porque isto é um estilo de vida, mas se doer devagarinho e ao passo de cada um uh, o sucesso é garantido porquê? Porque enquanto eu tenho um objetivo de eu quero chegar a x peso eu costumo dizer que isso é demasiado fútil para o cérebro. Não é uma, não é uma questão de sobrevivência. Não. Então, é um, um objetivo a curto prazo. Uhum. É, então, a pessoa não está ali a fazer nada porque vai durar pouco. Vai ser pois. pouco de vista. O estilo e... de vida está mais associado ao sonho, não é? O estilo de vida é como é que a pessoa se deseja, como é que ela se imagina a viver. Eu quando falo em estilo de vida, falo uh, num conjunto de... de... Sim de ações que as pessoas têm que tomar para depois viverem esse, essa idealização do corpo ou da alimentação, ou dessas coisas todas, ou do sucesso ou, quer dizer, tudo tudo se planta não é? É preciso uhum. plantar da forma certa, lá está a diferença entre a máquina do raio x e o terapeuta que olha para a chapa é, é sempre essa a questão Ok, boa, boa. Obrigado, obrigado. Olha, entretanto, alguém que está agora a assistir, comentem, perguntem. Se tiveram a guardar até agora a pergunta que têm aí para fazer, este é o momento para fazerem, ok? Dentro do momento, vou fazer algumas perguntas mais à Maria. São perguntas antes do nosso Face da Conversa por hoje. Uh, e antes, cara, até antes disso, uh, Maria, diz-me onde é que as pessoas podem acompanhar o teu trabalho, onde é que elas podem saber mais sobre ti, onde é que elas te podem encontrar uh, online? Ok, então, uh, eu tenho um blog que é Maria Lins é o meu nome, e eu acho que eu não posso mostrar aqui, aqui no Instagram estou a mostrar, no Facebook não sei, Alguras. Pois, no Facebook está uh, aqui em no Instagram embaixo o nome. não estou a ver onde está, está... não. Não, no nosso não aparece, mas está em cima, ali, eu acho que Sim. ao lado do lado esquerdo e do João. Procurem na publicação e... do Instagram, eu volto a partilhar, encontro lá o é, link para o é, perfil. Exatamente, no meu Instagram, no Facebook e no blog é a forma de contactar está lá toda e, e por isso é muito fácil acompanhar este meu tipo de, de trabalho. No blog a vantagem é que vão recebendo no e-mail e, e, e, e leem quando quiserem. Então, vai ao teu blog e pode-se registar com o e-mail para receber atualizações. Para pode subscrever. Atualizações. Exatamente, okay. pode subscrever. E sempre que eu faço uma publicação, recebe. recebo. Ok, bom, bom. Então, quem está agora a conhecer a Maria Lins pela primeira vez, aproveitem e vão lá, de seguida, a esta conversa, subscrever a newsletter, essas atualizações os artigos que a Maria partilha. E, olha, aqui estão a perguntar, ainda, ainda estás no QV em Alcochete, Maria? Ai, meu Deus! <risos> Isso uh, é uma pergunta um bocadinho traiçoeira. Ok, então talvez a Maria queira responder mais tarde. tarde. <risos> sim, sim, não sei. Estou ok, então procurem a Maria, envie-lhe uma DM, uma mensagem, uma mensagem direta, sim, uma mensagem exatamente, em e a Maria responde com mais tempo. Obrigada. E sentarmos aqui com, esta, com estas perguntas. Agora temos para o final para fazer. Olha, aqui a Inês Lin partilhou o teu link no Instagram, nutri, uh, tracinho embaixo, underscore, Maria Leins, tracinho em embaixo. Então, Maria, uh, para estas perguntas finais e depois para a última pergunta que eu faço a todos os convidados e convidadas, uh, estás preparada? Vamos ver. <risos> vamos ver? Vamos ver o que é que sai aqui. Eu tenho que fazer a todas as pessoas que estão cá, uh, que vêm aqui como convidadas, uh, sem perguntas para a resposta que primeiro lhes passa pela cabeça, a primeira resposta a surgir. Então, uh, diz-me, qual era a tua comida favorita em criança? Lá, eu vou dizer salsichas com batatas fritas ou bestralado, mas tinha que comer a salada. <risos> Exatamente, parece bem. É curioso que isso vais lembrar, a minha na altura era o célebre bitoque, ah, aquele bife. Mas fininho, com ovo... A cavalo. A cavalo, <risos> ovo estrelado. E a minha questão é... era porque nós tínhamos obrigatoriedade na comida, era sempre sopa, prato e fruta. Ah, sim, um, sim. Também. Carne, peixe, carne, peixe, não se viaçamos uhum. as refeições e aquelas coisas. E tínhamos um dia por semana, que às vezes, que era à quarta-feira, podíamos sim. comer as salsichas com batatas fritas <risos> e o estrelado. Sim. E nós tínhamos que comer a de alface na mesma, que era o que nós não queríamos, não é? Um, o meu irmão mais velho, e a coisa era, era interessante, hum. quando era principalmente o peixe. Por isso, talvez eu possa responder, porque -te, tem a ver com este, com este contexto. Talvez exatamente, porque... exatamente. E sim, do meu lado era exatamente o mesmo. Comer de tudo e mais alguma coisa, e os peixes cozidos e tudo, e a, hum. e a, a refeição a, a refeição do no caso do bitoque e do teu lado era as, as, as salsichas. Ora, diz-me quando... Olhas ao espelho, vês-te da mesma forma que os outros te veem? Não sei, nunca, nunca posso responder isso da mesma forma. Nós hum. todos olhamos o mundo com os nossos olhos. Ninguém uhum. olha o mundo da mesma forma que nós. Agora, é algo que, que eu tento fazer, e cada vez mais, uhum. talvez, talvez por, por... Ai, temos aqui um comentário... Temos, temos, temos. Uh, eu vou, ver, vou lá, ler, mas. continua okay. exato, eu vou ler, talvez, e talvez por, termos, por termos, talvez por termos um, por feitio, uh, e por ter, uh, eu faço sempre questão de dizer o que penso, não é ser mal educada. Eu gosto de dizer isto, não é ser mal educada, não é, não é uma questão de ser direto, não é uma questão, mas dar uma opinião uh, com aquilo que penso uh, sinceramente e genuinamente. O que faço é que muitas vezes se cria a expectativa que o outro lado seja igual, não é? Mas isso uh, não quer dizer que uh, eu me veja como as outras pessoas me veem, porque eu acho que isso nunca acontece. Aliás, por isso é que a introspeção nunca foi um método aprovado pela psicologia, não é? <risos> Senão, não ia correr bem. <risos> uh, se eu percebo bem o que estás a dizer, e uh, eu não, não, sei, não sabia dessa, dessa afirmação, de ser o meta aprovado pela psicologia, sei sim que estudos na psicologia que foram repetidos uh, não entregaram os mesmos resultados, deram resultados diferentes pela perspectiva da pessoa ser diferente, mas te, se te percebo que a introspeção tipo um, sozinha, sem um contraponto, ah, sem sim, outra perspectiva, a introspeção vai ficar um... limitada ao padrão de pensamento da pessoa, à perspectiva da pessoa, à consciência que ela tem e tudo mais. Nesse sentido, sim. É por isso que muitas pessoas procuram um coach, ou procuram um terapeuta, ou procuram alguém uh, que as possa ajudar de uma maneira profissional, possam, sem ser uh, o amigo ou a amiga que, pronto, pode ser muito útil, pode ser muito bom de desabafar. Uh, ainda bem que hoje temos amigos, aliás, há estudos a indicar isso. Uh, o, a nossa felicidade está muito ligada à, ao suporte social, às pessoas que temos próximo de nós. Uh, mas então, deixa, antes de passarmos à pergunta que escreveram ali. Um, o que é que te disseram uh, que te surpreendeu na forma como te viam? Ah, já me disseram tanta coisa, mas... Uma, uma que... que... Exemplo, eu acho, não sei, -se acho, acho que foi sempre tendo bons feedbacks, porque lá está, as pessoas não me vão dizer, uhum. pessoas que mal não conhecem, não, normalmente não dizem mal. Aqui é não -se. sequer estou a dizer bom ou mal, foi só uma surpresa a pessoa ter partilhado contigo aquela forma como te via. Não, é assim, eu fico sempre surpresa quando dizem coisas uhum. boas e ah, oh, é sério, sou assim, não estava à espera. Mas okay. isso é, é alguras... Pá, são, tenho uma amiga que me conhece extremamente bem e, e, e, e eu não sei, eu acho, não sei se é a influência e se, se ela me vê sendo um pedestal ou não, eu sei que não, porque nós vemos um bocado assim uma à outra, mas, e, e, mas ela é muito terra a terra e diz-me muita uhum. coisa de... Sim, já me disseram que eu, que eu lutava por aquilo que queria e que conseguia, que era muito lutadora e que... E que... Mas vão sendo coisas que acabam por ser repetidas ao longo da minha vida. Certo. Então eu não sei se posso dizer que me surpreendeu por exatamente uhum. isso, porque eu vou tendo esse tipo de uh, feedback... Um... Sim. Ok. Não sei, não sei responder. Ok, ok, tudo bem, tudo bem. Ah, já deste uma resposta, para mim parece-me bem. Olha, então aqui, deixa eu partilhar. Pelo que eu percebo é, o Higino Esteves falou da resposta das ciências médicas, é lenta a inovar e os protocolos médicos duram anos sem, sem se, atualizar. se atualizarem. Serão alternativas que as pessoas procuram? Uh, nesse... alternativas okay. nutricionais Exato. e fitotrápicos, sim, fitotrápicos, etc serão um, sim, eu acho que as pessoas procuram alternativas uh, muitas pessoas vão procurando várias alternativas mas não me parece que seja uh, pela, porque o público leigo não tem bem a noção se, uhum. se a atualização científica está lá ou não é regular ou não um, foi aquilo que nós falámos, não é? Até um, até um estudo ser publicado e à altura que foi estudado muita coisa, às vezes muita coisa muda. Uhum. Uh, a questão dos fitotrápicos uh, é pertinente, não é? E ela sempre teve lá na história. Um, eu acho que agora talvez pela divulgação nas redes sociais, da forma como a comunicação está. Se procura mais terapias, uh, eu não gosto de dizer muito alternativas, mas pronto, são alternativas. Não Exato. gosto de dizer, porque eu costumo dizer que a medicina é igual aqui ou na China, a abordagem é que é diferente. Portanto, uh, o tipo e de abordagem é houve uma, é certa, é e houve uma, uma eu, um, ocidentalização do termo medicina, não é? Uh, houve, em al algum sim, período, começou a assumir que a medicina, e depois medicina tradicional ou convencional, é, é esta um lado, ocidental. Claro, e é as um outras lado. abordagens, sim. sim, um, então, senhor... quiseram, sim trazer alternativas, uhum. uh, mas lá está. Uh, acho que as pessoas começam a perceber que a alimentação lhes pode trazer... Agora estão a começar a perceber que a alimentação lhes pode trazer qualidade de vida, que lhes pode uhum. trazer a saúde que não as leva ao infarto de miocárdio, por exemplo. Por exemplo, sim. E então... e aquela máxima de... O, o remédio ou a saúde que trata-se na cozinha uhum. em vez de depois deixar para mais tarde outras soluções. Uh, então, mais duas perguntas e depois a pergunta final, ok? Uh, com, sim, quando olhas para, para trás, para a tua vida, com toda a tua experiência, as observações que foi feito, qual é assim uma aprendizagem que te lembras agora que resulta do que observaste? O que é que aprendes com a tua observação? Com aquilo que observas? É pá, já aprendi tanta coisa. <risos> Qual é que fazia, <risos> é que fazia assim, a última? Estavas a 10 por ti, reparaste em algo, estavas a observar e algo te surgiu. Eu acho que é difícil eu conseguir responder a isso numa prática clínica. Eu acho que consegui aprender muito mais. na prática clínica, pode ser a tua experiência. Experi acho que aprendi muito mais como experiência pessoal. Uhum. Um, eu acabei o curso em Inglaterra. E, e nós quando nós quando vivemos fora por algum motivo por algum motivo não por todos os motivos não é? uh, deixamos de ter a, a, a família e passamos de ter os amigos passam a ser a família se eu for para o hospital quem vai lá são os meus amigos Sim. além disso uh, acho que me ensinou muito uh, a não julgar o livro pela capa porque, uhum. e, não, e não me queixar, agradecer todos os dias a Deus tudo o que tem, uhum. e nem que seja por ter um teto, está ótimo. Uh, porque nós quando nos queixamos nunca sabemos qual é o, o que está, quem nos está a ouvir, uhum. e se calhar a pessoa não se queixa. E não, não quero com isto dizer que nós tínhamos que, que uh, interiorizar tudo, não, até acho que é importante verbalizar e etc., mas há vidas do Catano e Mesmo. eu costumo dizer que não, não. Eu costumo dizer: Ah, isto é tudo muito giro, é verdade. Mas com o mal dos outros posso eu bem, é a tal história. É verdade. Hum. Eu ouvi umas quantas vezes essa frase depois. Mas, mas não deixa de ser verdade, porque olhos que não vêem, coração que não sente. Então, nós quando não estamos, quando não estamos a perceber uhum. o que é passar por aquela situação. Uhum. Uh, não conseguimos criar esse grau de empatia. Uh, não... Se, não, se não sabemos, não, se não vemos, se não sentimos a experiência, seja alguém que perde uma casa e fica sem casa para a família, uhum. seja de situação na Síria, de calma, seja sim, sim, sim, outra coisa. Sim. Há coisas muito complicadas e por isso eu acho que a experiência que a vida me deu foi ao longo uhum. também depois com a, com a experiência profissional, foi exatamente isso. Foi Sim. lidar com o público e perceber que... Uh, eu às vezes... Eu vi uma frase agora há pouco tempo... Eu de uhum. vez em quando ponho... Todas as segundas feiras ponho uma frase motivacional, quer no blog, quer na, nas... Uh, porque acho e acredito que nós temos uhum. que nos motivar e a motivação é cíclica para toda a gente. Toda a altura estamos mais motivados, outras estamos menos motivados. É preciso... É, uh, lá está, se nos conseguirmos uh, contentar com o mais básico, é mais fácil... Um, Sim, então estou a acreditas que és uma das privilegiadas? Claramente, mas isso não quer dizer que eu não, não, não me faça querer mais, mas claramente. Claro, claro, claro. eu digo privilegiadas porque não, falaste em é agradecer, agradeces me... todos os dias, agradeces por ter um teto, agradeces por outras coisas, imagino ela. agradeço por nunca me ter acontecido nada na vida que, que eu... Hum. Que eu... Que eu já, já testemunhei e que, e que hum. pronto, e claro que com a prática clínica isso vem. Eu cheguei a ver, agora não tanto, porque entretanto o meu estilo de consultas um, baseia-se muito na, na qualidade e estar com o tempo com a pessoa. E, mas eu cheguei a ver 200 pessoas por mês. É muita pessoa, é muita história um, e, e às tantas absorve-se esta história das energias. Hum. Eu estou a dizer, costumo dizer, eu explico, a energia é fácil, que cada, cada célula vibra por causa mesmo de eletrões, isto está explicado mais uma vez, é eu, aquela questão de sentir as energias das pessoas, é mesmo, é um átomo, o um átomo vibra, é quase como se fosse a de calor, mas é Sim. exatamente a mesma coisa, pronto. E eu tinha pessoas que me esgotavam de uma maneira, mas de uma maneira que eu parecia como se... Eu lembrava-me daqueles desenhos sei, animados que sugava se a alma é. e, ficava e ficava só os um esqueleto. <risos> sei, <risos> sim, eu, sim, sim, sim. Eu, eu, eu sei mesmo. bem como isso é. Também sinto isso. Foi uma é colega de já não consigo dar consultas hoje. Ainda estava ao meio. Mas tive tipo, uma senhora, lembro-me feitamente. Aquilo foi, foi tudo. E às vezes não são histórias, são é estas histórias das... Então eu aprendi hum. a lidar, a lidar com, com, com, com o público e aprendi a... Um, a criar esse equilíbrio, há, há uma, uhum. uma, uma, uma frase, um, uma professora minha de aromaterapia que eu gostei muito, e ela que já apareceu aqui, mas que, que tem a ver com o equilíbrio. Então mantermos o equilíbrio, uh, eu gostei bastante, que ela me dizia, a, a balança está sempre a pender, não é? Então a uhum. questão do equilíbrio não é quanto tempo, não é o estar a manter equilibrado, porque tudo nos faz desequilibrar, ou seja, uh, tive uma sentiça, fez-me desequilibrar, esqueci-me das chaves de uhum. casa, fez-me desequilibrar, uhum. alguém comentou qualquer coisa que me fez desequilibrar. Então a balança está sempre assim. O truque é perceber o quão rápido nós conseguimos voltar ao centro. Aí está a questão. Sim, é... o equilíbrio é dinâmico e a questão é voltar ao centro. Exato. E eu acho que é isto que tenho, que tenho experienciado ao longo deste, deste tempo e, e tem sido isto que eu aprendi. Foi a, a lidar com as pessoas porque era aquela tal frase que eu estava a dizer que vi que foi que nunca, nunca ter... A, era estas frases motivacionais em que dizia uma frase que eu vi que era Uh, nunca te arrependerás de ser gentil uma coisa assim uhum. é verdade e eu sou daquelas pessoas ainda por cima eu moro numa vilinha que vou correr e digo boa tarde e bom dia e vai toda a gente e olá e, e, e, e, e, e, e tenho senhoras que eram auxiliares da minha faculdade que ainda hoje falam comigo e porque, porque acho que toda a gente merece um respeito uhum. mas aquela uh, uh, essa lógica também já me deu muita tem que dar alguma maturidade e é preciso alguma, alguma, alguma forma de encarar para que essa gentileza não seja encarada como uma fraqueza. Já diz há uma música qualquer que diz isso. E, é. e às vezes somos encarados como pessoas que se deixam levar por ser simpático. Até que, uh, mas como eu há bocado estava a dizer que tinham feito o tramado e quando começo a perceber que isso acontece, time out. Porque eu já, não, já, já faço isto há uns tempos, já não há... Mostras nada. bem a tua fronteira e o teu limite. Não, não até dá, aqui tudo dá, bem, mais do que aqui já chega. Sim. Isso também é e, isso, Sim, isso a gentileza é, é, é uma força e algumas pessoas confundem com, uma, com fraqueza e não tem nada a ver. Agora é importante, sim, uh, reforço e obrigado por partilhares isso, que é muito importante hoje em dia. E para quem está a ouvir agora ou mais tarde, uh, ser gentil é diferente de fraqueza, obviamente, e é importante manter o nosso limite pessoal. Manter ali um filtro para deixar de fora algumas coisas. Então, olha, surgiu mais uma pergunta. É da Inês Lins. Uh, fazemos esta pergunta e eu faço a minha última pergunta e depois damos por, uh, por encerrada a conversa. Até porque falamos já antes do ciclo de sono. E eu sei, e obrigado por, uh, por, por estares cá hoje. Uh, tu tens uma rotina e tens um, um cuidado especial com, com o teu sono e tudo. Então, olha, uh, só para terminarmos, o então, Inês diz... A educação sobre nutrição já começa na escola ou ainda é um caminho que temos de percorrer no nosso país? Bem, eu já tenho a minha resposta, mas quero ouvir a tua. A nutrição começa em casa, não começa na escola, de todo. A nutrição começa em casa, mas uhum. muitas vezes as regras que muitas crianças têm são na escola. Portanto, se não tiverem essas uhum. regras na escola, não as vão ter em casa. Mas, Aliás, falas de regras, falas de, de educação propriamente educação, ou falas da, da alimentação que elas recebem nas cantinas escolares e por aí? Os dois cruzam intimamente, não é? Porque okay. a pessoa tem uma educação alimentar em casa, uhum. uh, pode não ter e vai ter outra na escola. Mas pois. se tiver outra na escola, contorna isso depois em casa. Okay. Uh, enquanto que... Uh, é interessante porque ultimamente tenho que falar muito de nutrição pediátrica enquanto uhum. que os pais também aprendem muito com as crianças também uhum. há o caso de as crianças levarem determinados tipos de comportamentos para casa e por isso há as ações muitas ações serem feitas a ação da rodoviária e a ação uhum. da prevenção não sei do que é feitas com crianças uhum. e é uma forma também de reeducar os pais também tem a ver com a disponibilidade emocional e, e, e a vontade que os pais hum. têm para aprender ou não. Portanto, a educação começa em casa, não havendo essa educação tem que haver há uma... Há, uma, há, uma, há crianças que infelizmente a única educação que têm a todos os níveis é na escola. Pois. Um, e, e, e por isso a escola faz esse papel de educar e fazem os professores. Portanto, na alimentação, agora já se começa a ter alguns cuidados. No entanto, como obedece a determinados tipos de legislações, uhum. está muito limitada. Uhum. Mas já começa a haver alguma coisa. Eu, por exemplo, a minha mãe é educadora de infância há não sei quantos uhum. anos. Anos, mas largos, 30, mais, calhar, que os bolicáus iam para trás. Então, ou seja, okay. não há crianças a entrar com bolicáus. Porque lá está, era a educação que eu tive, acho que era um bocadinho a educação que ela dava. Então também, também, também parte depois do staff próprio que está na, na, nas instituições, não é? E eu tenho sim, casos sim, sim. de colegios e... privados que depois também os pais não estão satisfeitos porque uhum. a alimentação não será, uh, pois depois também tem a ver com o grau de exigência. Mas não, não sei se respondi às perguntas. Tem... Ainda temos muito a percorrer. Pois é, isso que, é isso que eu ia perguntar. Temos ainda um caminho a percorrer, não é? Sim, sim, sim. sim. Pronto. Cada um fazendo a sua parte, não é? E agora que falaste aí na, entre staff da escola, educadores, uh, outros profissionais e os pais, naturalmente. Uh, eu sou um entusiasta e apoiante de aprendizagem em comunidade e as comunidades de aprendizagem da forma como o José Pacheco uh, fala e tem desenvolvido e apoiado projetos a andarem para a frente, uh, é deixarmos ver as coisas separadas. Né? Uh, nem a, a criança não está só na escola, não interage só com os pais uh, e se em comunidade começarmos a olhar para isto de uma outra forma, acredito que realmente conseguimos fazer mais. Um, obrigado Inês Leins aqui por este último comentário. Uh, o comentário de pois mais em relação a cantinas e o contraste que pode haver entre a educação em casa e na escola e em que a escola pode ser um melhor exemplo uh, pois, às vezes pode ser a escola a ser o dinamo o motor de, de, da mudança, outras vezes que são os pais a exigirem à escola uh, alguma mudança e alguma educação mais educação e alimentação mais saudável uh, olha, uh, Queres ver algumas últimas palavras antes da minha última pergunta? Não sei se assim coloca muita pressão. Como é que é? A última Não, pergunta? É, é simples, é simples. Uh, eu tenho que fazer a per pergunta a todas as pessoas que passam por aqui. Que é? Uh, imagina que te cruzas com uma pessoa que está parada, está parada na vida, está em pausa, está assim como se estivesse no trânsito com o sinal vermelho e está à espera da luz verde, está à espera da green light para seguir em frente na sua vida. O que é que seria a tua green light? O, tu cruzavas com a pessoa, qual era a green light que davas a essa pessoa? O que é que dizias, o que é que fazias, não sei. Qual é a tua green light para a pessoa avançar na vida? Ou seja, espera... A sei pessoa se, se está em é stand não. não é? Está parada. E está à Sim. espera... Eu é que vou dar a green light para ela avançar. É isso? Alguma coisa que vês que faz sentido para a pessoa que está ali... É Epá, eu acho que já respondi isto aqui no meio, quer dizer depende tanto qual é o bloqueio que a pessoa tem, não é? Não é? é tão gener... vamos, vamos pegar nesse exemplo. Sim. Estamos no semáforo, não é? Então está uhum. vermelho e eu tenho que dar, opá, se eu vir que é uma senhora idosa que está a carregar umas compras, se calhar green light vai ser eu avançar, falar um bocadinho com ela cinco minutos ela vai ganhar o dia, eu vou carregar as compras isso vai ser o green light dela Sei lá, temos um, uma pessoa que está a fazer malabarismo e eu penso, ai não, esta pessoa credo, vai, vai, vai comprar droga a seguir, vai comprar droga. Não, se calhar é só a tua a tua no chapitou faz não sei o quê e, e se calhar, Ora, como está tudo fechado está só a tentar uh, ganhar ali nos semáforos. Uh, e eu uh, sei lá, posso contribuir de várias formas às vezes uma palavra eu tenho agora Sim. para dar aqui não, eu vou dar aqui uma curiosidade, eu sou muito, além de falar muito, e estou já a terminar, mas uh, eu, eu cresci com música e há bocado quando, hum. eu portanto, o meu, pai, o meu pai toca, o meu irmão toca, uh, e portanto eu cresci, eu só não toco porque não pratiquei, mas, mas cresci com música, consigo perceber, distinguir muita coisa e tal. Sim. E, e eu sou daquelas pessoas, claramente, quando, está tá num restaurante, só vê música Sim. ao vivo, a pessoa acabou e eu lá. Pode ser a única? Mas porquê? Porque acho que é um, isso é um green light para ela. Não quer dizer que eu vá lá a dar dinheiro. Eu, tive, eu vi no Algarve um caso de um senhor que tocava saxofone, punha música de fundo. E eu todas as noites ia lá a pé e aplaudia o homem, porque o homem era espetacular. E às vezes o, o dinheiro não é a solução para tudo, nem é a resposta para tudo. E o um reconhecimento do trabalho das pessoas, eu, eu vejo isso por mim, eu, eu trabalho sozinha. Se eu não tiver um reconhecimento por parte dos pacientes ou por parte dos meus colegas, nós não temos uma noção da evolução. Então às vezes na música é isto, uh, no nosso dia-a-dia -dia, o green light pode ser isto, pode ser uh, dar um bom feedback porque uh -huh. é tal gentileza que, que, que muitas vezes não acontece e faz com que as pessoas sejam mais carrancudas, não é? E, e com que... Essa, essa, essa, esse passar de bem-estar uh, deixa de acontecer eu, eu senti muito isso quando fui para os Estados Unidos eu estive lá nos Estados Unidos uh, uh, com uma amiga minha lá tive lá um mês e tal e não sei o quê e lá todas as mulheres elogiam todas cá em Portugal alguma vez, se eu vejo uma tipa, passa por mim a olhar para o lado e a ver o que é que eu tenho vestido e isto e aquilo. Elas lá elogiavam-me o vestido e que eu tinha não sei o que, muito a giro. Eu pensei, ah, meu Deus, vou ficar com o ego lá em cima. Mas como eu sempre fui assim, eu também Sim. faço isto, eu cheguei, uhum. eu, eu cheguei, e cá em Portugal eu já tive medo de ser mal interpretada, porque eu dizer às vezes é uma, uma rapariga que tem um sorriso bonito, sempre, se calhar isto vai ser mal interpretado. Sim, Mas tem a ver com esse tipo de gentileza e uhum. que, por isso eu me identifiquei imenso com, com, com os Estados Unidos nesse aspecto porque as pessoas, ser é mais superficial ou não, essa não é a questão, mas porque é facto é que há ah, essa, ah, essa, essa, essa palavra, esse, esse, esse afeto, não é Sim. afeto, sei lá. É um Sim, eu acho, eu acho delicioso, eu, eu adoro esta tua green light de primeiro vais ter com a pessoa, querias uma alguma interação com a pessoa, e dás-lhe reconhecimento, querias conexão com ela, dás-lhe um feedback, dás-lhe essa gentileza de uma palavra, um gesto, ou numa do restaurante, ou até palmas para quem está a tocar. Acho maravilhoso, acho uma green light maravilhosa e obrigado por partilhares. E obrigado por estares aqui. Obrigada. Obrigado também a quem comentou. Obrigado a este um comentário também da Inês Leins, a dizer que confirma, confirma é. tu, tu, tu fazeres e seres assim. Sim, às vezes as pessoas desmiam-se um bocado, porque, entretanto, está toda a gente e eu ali. Foi... Mas gostam, mas gostam. Bom, obrigado Maria mais uma vez pelo teu tempo, pela tua gentileza de estar aqui hoje. Vamos continuar a falar seguramente. Para quem chegou aqui no final, podem já, já agora a seguir voltar a ver desde o início ou voltar a ver amanhã no fim de semana. Na próxima terça-feira há o 15º episódio que vai ser em inglês, está a ser alternado português, inglês, português, inglês. E na próxima semana em inglês vamos falar de um caso uh, de uma colega de profissão minha, coach uh, da Polónia, que tem uma situação de recuperar uh, uma situação de saúde que lhe davam apenas dias ou semanas de vida e anos, décadas depois, ela ainda está cá a viver entre nós e a ajudar mais pessoas. Então, uh, fiquem para a semana, voltem para a semana. Uh, qualquer pergunta, entre em contato. Um, já aqui antes, no chat do Instagram e do Facebook, vou partilhar aqui a seguir o perfil da Maria Lins Nutricoach, aromaterapeuta, E já está, passem, quando quiserem, passem palavra, recomendem a alguém greenlight.joão.pombeiro, às terças-feiras com a Greenlight Other Choice, conversas ao vivo sobre esta experiência humana e como podemos saborear a vida com mais simplicidade. Obrigado, Maria, mais uma vez. Obrigada, eu. Tchau, obrigado. Obrigada a todos. Bom descanso. Isso, bom descanso.